É, bom dia. Como que, é, como que é o nome do senhor? José Carlos. José Carlos de Brunierat. quê? Brunherotti. Brunherotti. Brunherotti. Brunherotti. O senhor José Carlos, o senhor, foi, o senhor foi dono da empresa São José. São. Sós, não, São José não. Nós falamos de, não, de, não, de, não, de, de Alto Aparecido. Alto é. Aparecido. Foi a empresa que teve quantos anos aqui em França? Quantos anos? Há ah, é. 22 anos. E fazia região de Cássia, Passo Araxá, Beiraba, Ribeirão Preto, São Joaquim, Paraíso, né? era tudo nosso, essa zona aqui. E foi um período muito difícil, porque vocês transitaram era, tudo em terra, né? Tudo em terra, né? na época era terra. Aí fez uma foto, a sociedade que vendeu. Eu tô É. é. E... Mas, tá, bom, graças a Deus, deu é tudo certo, passa bem, está tudo bem. E... A empresa, a empresa de vocês eram quantos sócios? eram, eram seis sócios. Seis sócios, Essa né? Essa que nós tínhamos aqui, aqui em São Paulo também, que é o Sabão, Tem um outro grupo lá. Não, é o mesmo grupo. É O mesmo era grupo, o mesmo grupo é. Aí nós o que vendeu lá... Foi... O senhor é natural de onde? De batatais. Batatais. Batatais. A família do senhor é isso, italiana? Batatais, a família é grande. Somos 14 irmãos. 14 irmãos? É. Mas está, graças a Deus, tudo vivo, só tem dois mortos, tem em 12 vivos. 12 vivos? 12. ,000. Mas que família bonito é. E... é. Graças a Deus. O senhor mora em Franca há quantos anos? A história tá, 53 anos. 53 anos? É, eu moria para aquele 64. As a pessoas em 64. Foi até 86, parece que nós vivemos a empresa. Certo. É, é daí... Eu fiquei por aqui mesmo, eu continuei morando aqui, tinha o posto que as urinas e tinha o posto. Agora eu estou velho, eu já estou aposentado, não fazer mais nada. É, espera um pouquinho aqui. É. Oh, oh, mas que bom, hoje é dia 20, 22, é dia né? 23, né? 22. Espera um pouquinho que eu vou perguntar uma coisa para o senhor. Eu sou José, José Carlos Brinheirantes. O senhor é descendente de italiano. Italiano, minha mãe era filha de português e meu pai italiano, religioso. Legítimo. Legítimo, vem da trevisitada. E a irmandade do senhor, são quantos irmãos? Nós somos em 14, mas morreram dois, que um 12. 12 vivos? Doze vivos. E, e eles moraram onde? A maior, o a grupo? maior parte é Batatais. Batatais, batatais né? Batatais. Tem dois, três intoleráveis e o resto dos Batatais vivem aqui. Aqui em Franca? É, aqui em Franca. O senhor veio por causa da empresa? É, nós compramos a empresa e vimos para cá. Antes não chega em caminhão, essas coisas. Nós... Aí vendemos lá, compramos a empresa e me dei para a fone que estou até hoje. O senhor não, não conheceu os avós do senhor ou não? Conheci. Como que eu chamava? O pai do meu pai se chamava Borto Brunherotti, Borto Brunherotti. E a avó? A avó chamava Maria. Cândido, Maria... Ei, Deus, Regina. Regina? É. A mulher dele, né? E, e da mãe do, mãe do senhor? Mãe, eu Francisco Maria da Silva. O eu, falou, eles eu, são descendentes de português português, eu a mãe. E o avô? O avô do... chamava, se chamava Francisco Maria da Silva. O senhor, o senhor conheceu os tios, avô irmão? Todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. É, eu sou com 84 anos, quer dizer que já faz muito tempo. Já faz muito tempo. Já é, faz muito tempo. Então eu conheci todos meus tios, tio, eu, eu conheci todo mundo. Mas a morro quase novo também já. E eles viveram aonde? Mais em batata, Batatais. É uma região, é região bonita. Fazenda, fazenda, fazenda, batataes, tem fazenda, outras fazendas, Batatais, tem na região do batataes, no de Batatais, município né? de Batatais. Mexendo com leite ali ou não? Não, não, é que na época morava tudo para a roça, tinha fazenda, morava ali fazendo, certo? plantando café plantando e? Plantando café e colhendo café. E... Terra e... boa aquela região, né? Terra é boa muito bom Ali, Aliás, Matatras é bom em tudo, né? É, aliás, é igual Franca, pra também é, é... é outra região bonita, né? Eu sou flanca, né? agora eu já sou considerado mesmo. Minha... É, já tem eu quantos sou, anos o senhor mora aqui? 52 anos. 52 anos. É, é uma experiência muito rica, eu né? Muito, eu gosto muito de Franca também. Eu vou muito atrás porque meus irmãos moram todos lá, então a gente vai muito pra lá. Eu fiquei viúvo com esses dois anos, certo? O senhor é casado... Casado com a... O meu senhor que se chamava Jimílio Martins de Melo De Batatais? Não, ele, ele é de Pedregulho, ele é o chefe de força fiscal aqui em Franca. Aqui em Franca. É, ele é de Pedregulho, ele tudo é é de Batatais, eles a, minha, a minha, e minha esposa e casamos em né e... Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho um casal de filhos. Um casal de filhos. O senhor falou dessa irmandade do senhor, o senhor é capaz de falar o nome deles senhor? Sou. então vamos ver. Isso. Mençar é. Mais zero. É. Esse sou eu, José Carlos. José Carlos. É, depois tem a Amélia Munherotti, tem a Maria Guilherme Munherotti, Terezinha Munherotti, Nelson Santo Munherotti, Orlando Munherotti, Sérgio Munherotti, Estela Munherotti, Célia Munherotti, Leonor Munherotti, Leonor Munherotti Veneza. Que é a mulher daquele deputado que você é fez, Geraldo Menezes. Geraldo Veneza. É não sei se você é conhece. E tem o. Mas a ah, acho que é só meu, né? É uma família grande, né? É. Oh, parabéns pro o senhor, de viu? De... Eu, o Ronaldo, eu tô aqui. É, é, hoje é sábado, é sábado, dia 22. Isso. Nós estamos registrando uma história bonita de uma pessoa que eu, eu sempre dependi do de transporte de que vocês, que da que empresa que de... Nossa Senhora de, de Lourdes, isso, aqui de... Em Franca e fazendo toda a região. Em toda a região. Enquanto tinha só estrada de terra, né? A terra. gente fez o assolutado do ah, Essa é, é região assim, toda. Né? É, é de muita luta, e né? ó a oh, foi um prazer muito prazer grande conversar com é, o senhor e bem registrar bem. essa história bonita. Ah, muito obrigado. Parabéns. Muito um bem. vencedor. Ah, obrigado. Que ótimo. Muito Valeu, bom. meu ah, irmão. tudo bom. Deus tá? abençoe. Falou. Deus te abençoe. Aí, ó. E eu vou filmar o senhor andando, caminhando. Ah. Que eu não caminho mais, eu, eu acho mais bonito a pessoa eu tô, andar. Eu estou vendo, eu estou caminhando mais de Você O senhor está de parabéns, tá, viu? Obrigado, tchau. Ótimo. É um, um senhor que trabalhou muito aqui nessa região de Franca, na empresa Nossa Senhora de Lourdes. E eu andei muito, andei com o Rio Negro ia lá para ali atrás conversando com a criança, fazia